Olá pessoal meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com mais um vídeo de kit aqui do Alfinetadas da Moda vocês me pediram muito para trazer um vestido tubinho e um vestido para as festas do final do ano eu optei por fazer este modelo aqui super simples mesmo que você nunca fez nenhuma peça se você souber mexer na sua máquina de costura você vai conseguir fazer este kit no kit vem precisa para confeccionar a peça tá o alfinetadas da moda agora tem kits para iniciantes e, e este kit aqui é mais um kit que eu trouxe para vocês a gente tem poucas peças tá pessoal não são muitas unidades e nós temos duas estampas para quem quiser escolher então se você quiser comprar estão aqui embaixo todos os links no box de informação e para saber mais sobre valores, o que vai em cada kit, é só você ficar aí e continuar assistindo a este vídeo. Bom, pessoal, então como vocês viram né, aí no começo do vídeo, estamos com mais um vídeo de kit. E este kit aqui está maravilhoso agora para o Natal, né? Como vocês podem ver, eu tenho duas estampas, então vocês vão poder escolher. É bem parecida, na verdade, as estampas, mas eu tenho duas estampas aqui. É uma malha jacuar maravilhosa e tá super cara de Natal, né? Então, eu vou falar aqui neste kit é, o que vai no kit, nos três kits, certo? Então, como sempre, vai ser dividido em três kits tamanhos PMG, tá? Então, eu vou falar o que vai em cada kit, quantidade de tecido e valores pra vocês. Vocês têm a opção de comprar. Pelo Mercado Livre, que lá no Mercado Livre estão todos os links aqui embaixo no box de informação e também vocês têm a opção de comprar por depósito bancário, tá? Por depósito bancário eu consigo dar um bom desconto, então se você quiser por depósito bancário é só me enviar um e-mail nesse e-mail que está passando aqui na tela pra vocês, ok? Ok? eu consigo dar um bom desconto, aí você me envia seu CEP pra me calcular o valor do frete pra você. Mas por que que por depósito eu consigo dar desconto pelo Mercado Livre? Não. Pelo Mercado Livre tem um monte de taxa que a gente paga quando você vende. Então, se eu faço, se você fizer pelo depósito, eu tiro todas as taxas e ainda te dou um desconto, entendeu? Agora, pelo Mercado Livre, não, porque eu tenho uma taxa, um monte de taxa que eu pago pro Mercado Livre, então não tem como eu dar desconto lá no Mercado Livre, tá? Então, vamos falar agora quantidade de tecido que vai no kit e no finalzinho do vídeo eu mostro o tecido bem de pertinho pra vocês verem, tá? É, este vídeo aqui é o vídeo do kit, tá? Amanhã vai o vídeo da confecção do vestido pro canal, tá certo? E assim, gente... Só assim, só para ressaltar, eu tenho poucas peças. Eu não estou trazendo de, de grande quantidade, então está acabando muito rápido. Eu não estou segurando, tá? É, que nem, não estou fazendo reservas justamente por isso, porque a quantidade é muito pouca. Então, se você gostou, já compra porque está acabando muito rápido e depois você se comprava comigo. Mas gente, é quantidade. É, é na verdade, são kits exclusivos, tá? Por quê? Porque não vai ser todo mundo que vai ter, são tecidos bem diferentes que vocês não vão encontrar por aí, em qualquer lugar, são os tecidos bem exclusivos, tá certo? Bom, então, deixa eu falar, então, a, a, o que vai em cada kit e valores que vocês, né, querem saber valor, né? Bom, então, esse daqui é o kit de vestido tubinho com a saia sino, tá? Então, o tamanho P vai... Um metro e vinte deste, desta malha jacuar, de vai a linha, a agulha, os moldes no tamanho PMG, vai um kitzinho desse aqui de agulha de mão, tá? E ele tá saindo por... aí para vocês fazerem pra final de ano. O tamanho M vai um metro e meio dessa malha jacquard. você pode escolher qual dos dois vocês querem, tá vendo que é do, duas estampas. Então, o tamanho M vai um metro e meio dessa malha jacar, o molde alinha a agulha, a agulha já vai na, no tamanho certo pra você costurar esse tecido, e vai o kitzinho de agulha de mão e tá saindo... E o tamanho G vai 1,80m dessa malha, já O molde, a linha, a agulha e este kit de agulha de mão. E tá saindo por. Tá muito barato. Então, vai, olha, uma agulha dessa daqui já no tamanho que você vai precisar pra costurar esse tecido. Vai um cone de linha é um cone grande de linha, tá? E os moldes vão em todos os kits no tamanho PMG, beleza? Então, mesmo se você comprar o tamanho P, vai os tamanhos do molde PMG. A única diferença dos kits que altera o valor é a quantidade de tecido. O resto o, vai tudo igual em todos os kits, certo? Então, agora eu vou mostrar pra vocês os tecidos aqui, os dois, os, as duas estampas que eu tenho bem de pertinho, tá? Gente, é um tecido que não precisa de forro. Olha, a primeira estampa é essa daqui. Olha que linda essa estampa. Tá vendo? Que ele é uma malha, olha, parece um. é uma malha crepe, tá vendo? Ó, é toda trabalhada, ó, estica, tá? Ele tem bastante elasticidade. Então, você pode, quando você fizer a compra, você me manda, se você fizer pelo Mercado Livre, você me manda, Josi, eu quero desse, dessa estampa aqui ou da outra estampa, apesar delas de serem bem parecidas, né? Mas, então, nós temos duas estampas. E a outra, que foi a que eu fiz o vestido, né, é o mesmo tecido, mesma textura, mesma gramatura, tudo igual. A única coisa que muda realmente é a estampa. Então, dessa vez, eu trouxe duas estampas, tá vendo? Olha, é igualzinho, olha, tem a mesma textura, a única diferença são as estampas, tá? Eu tenho mais quantidade deste daqui, não sei gosto de vocês, do que deste daqui, tá? Então, se você quiser, já corre pra comprar, porque a gente não tem muito tecido, e vai acabar rápido, porque, gente, super cara de Natal, né? Este vestido aqui, inclusive, é o vestido que provavelmente eu vou usar no Natal. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, já vou terminando por aqui. E amanhã eu venho com a confecção do vestido, tá bom? Mesmo quem é iniciante consegue fazer os vestidos, porque é um passo a passo bem detalhado. Já tem o molde, tá? Então, é só seguir o vídeo de, de confecção que você faz, tá certo? Como já vai o molde. Qualquer uma, qualquer uma pessoa mesmo que não tenha conhecimento nenhum em costura, só você sabendo mexer na sua máquina de costura, você consegue fazer este vestido, beleza? Então, eu espero amanhã vocês no vídeo de confecção do vestido.